Muito grande, as pessoas falam, o steel frame é caro. E eu falo, cara, você não sabe do que você tá falando. Se você comprar a placa cementícia, aço, placa de gesso com tijolo em bolso, é mais caro sim. Onde que você é mais barato? É na mão de obra. Porque a mão de obra é muito mais rápida. É muito mais... Né? Ontem até falaram comigo, Helena, não é fácil eu falo que é fácil, né? É fácil de montar as pessoas, não, é prático, é simples. Fala que é simples, então é simples de se montar. O que é lucro para vocês? Faturamento é uma coisa, lucro é outra coisa completamente diferente. O que é um lucro bruto, né? Eu tenho valor no meu orçamento que eu dei para o meu cliente? e eu tenho o meu custo direto. O que é o meu lucro líquido? É o valor de venda. Eu passei um orçamento de 100 mil. Eu tenho o meu custo direto, eu vou tirar o meu custo direto. Eu vou tirar o meu custo indireto. Aí sim eu tenho o meu lucro líquido. O que é o custo direto? Basicamente, a gente tem o custo de material. E se a gente considerar né, uma parede, a gente tem a parte da estruturação, do plaqueamento, do acabamento e da custo. Agora, se a gente for pensar, né, é outra parte do custo direto é a mão de obra. É o que eu pago para o meu montador. O que eu pago? Você tem o salário de carteira, que é um, e você tem o salário com encargos. Você tem que saber o quanto que é o custo diário da sua mão de obra. Ah, Helena, eu dou preço por metro quadrado. Bacana isso, o cara tiver de mau humor. Ao invés de produzir 10 metros quadrados, ele vai produzir 5. Custo direto, a gente vai considerar sempre o material e a mão de obra, o que eu pago. E a maioria das pessoas sabem calcular isso. Na verdade, a maioria das pessoas só controlam isso.